e aí? Estamos aqui nesse momento ator e hoje vai ser um vídeo para vocês que eu vou mostrar a minha nova casa, a minha nova casa, a minha casa com a Júlia, que a gente tava morando naquela casa dos últimos vídeos aí, editor bota aí, que eu fiz o vídeo para vocês e agora eu vou fazer outro vídeo mostrando essa nova casa que eu acho que vocês vão curtir mais do que a outra, né? Então, entra!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 SPM365, o fantasy mais completo do mercado. Então galera, aqui é a entradinha da casa, né? Padrão, amor, filma suas árvores, é isso aí. Já veio na casa. É... é tipo como se fosse aqueles. Eu esqueci o nome daqueles caras que vem aqui cuida do jardim e tudo. Então, Esses aqui são meus dogs, né? Acho que vocês Opa! conhecem os Zeus e a Mira. E eles acho que vão seguir a gente o tempo todo. Aqui eu vou mostrar depois pra vocês um corredorzinho que leva lá pros fundos. A casa é muito boa, ela tem cerca elétrica, já veio com tudo isso. E aqui é a nossa sala de estar e a nossa sala de jantar. Ela a gente comprou esses móveis aqui, essa cortina aqui a gente já tinha. Cortina muito bonita, inclusive chegou hoje no dia da gravação e deu que tinha aqui para a sala. Aqui para quem não conhece, essa mesinha aqui, ela é da era da minha avó, a gente só colocou um vidro em cima e comprou umas cadeiras. Ficou muito top. Como vocês perceberam, tem um lustre enorme aqui nessa casa. Combinou muito, ficou bem em cima, ficou bem top. Tem uma lareira também, que a gente dificilmente vai usar, mas tem na casa. Ela funciona a gás. E vamos mostrar primeiro aqui o um quarto de hóspedes, né? No momento está sendo ocupado. Tem um... tem de hóspedes. Aqui já é tudo planejado nessa casa. Então vocês podem ver que tem luz em todo lugar luz em cima da cama. Já tem os. Como é que fala? É planejado. Não, mas é uma desses. É... Que se... cabeceira. Não, cabeceira é diferente, mas enfim. <risos> atrás de vocês aí tem um rack, já vi com ar condicionado também a casa. Ela bem planejada, literalmente, tem espaço pra botar TV, né? Só que como é um quarto de hóspedes, não vale muito a pena. A gente não é hotel. <risos> e aqui é a área de todo Vai ter um quarto lá em cima que eu vou mostrar pra vocês, que aqui também que vai ter tipo esse espacinho na janela. Aqui é o do quarto de hóspedes, lá em cima eu mostro pra vocês. Aqui tem tipo um mini closet. É uma barbaria, né, pra quem vier aqui ficar. E aqui é um banheiro. Como eu disse pra vocês, já tem gente aqui, né, que, que já tá morando com a gente, que é a mãe da Julia. Por que tá com um cheio de coisa. Vocês podem ver que, mano, é muito chique essas coisas. Eu, eu não tô acostumado com isso aqui não, velho. Né? Então isso aqui é um par de hóspedes. Vamos pra parte da madame, a parte da cozinha, né. A parte que eu acho que toda casa que a gente viu pra ver se é lugar, teve preferência da Julia pra decidir. Aqui é um <risos> balcãozinho, né. É americano, que a gente já vê na casa também A gente comprou só essas duas banquetas, né? Pra poder, sei lá, dar uma otimizada, legalzinho A geladeira que custou meu rim, que essa aqui é a geladeira da Júlia ela sempre sonhou, desde criança até, e a gente conseguiu, né, trabalhando muito. E não vou falar o preço dela, mas ela não foi barata. <risos> aqui tem uma ilha também, que é sonho da Júlia. E ela ficou muito feliz quando viu essa ilha. Que já também vem com um fogão, por não é fogão por indução, é aquele fogão lá que... Eu não sei explicar, é um fogão, que não é de fogo. O quê? Já veio também com micro-ondas, a gente teve que deixar as micro-ondas lá embaixo, na garagem como não ônibus Já veio com o forninho, os armários já vieram tudo embutido. Como eu disse, tudo planejado, mármore aqui já... Pô, tudo top da casa. E aqui tem espaço até para lavar louça, que a gente não tem lavar louça. Aqui, nesse caso, é a lavanderia. Também muito, top. É um espacinho bem pequeno, mas bem planejado. Tem os armários, espaço pra máquina né, de lavar. E aqui tem um quintalzinho, amor. Mostra aqui, ó. Que é, que é um quintalzinho pra secar roupa, né? E a gente... Eu quase nunca vou ver esse quintal na minha vida, mas... Tá aqui, né? Aqui, essa porta aqui, ó. Ela é da dispensa. Quer mostrar? Pode ir. Aqui tem... Tudo que a gente usa para comer, né? E muito top. Luzes, qualquer ponto assim tem umas luzes diferenciadas. Eu acho que exagero isso. Mas, enfim. Aqui é um lavabozinho que tem. É, é chique também, muito top. Já veio, já veio mais ou menos assim. Só precisamos comprar a tampa da privada. Aqui é a escada, né? Uma coisa muito top da escada. <risos> acho muito legal essas luzes que tem. Eu uso à noite. eu não enxergo muito bem. Bom, isso aqui é uma sala de... estar. Ah. Ninguém sabe de estar, não sei. Aqui é a próxima sala de TV Porque aqui nesse imóvel que vocês estão está cheio de família Tem uma TV Iria sair um, um suportezinho para botar uma TV Aqui Só que a gente não usou como TV Porque eu falei que não achei legal E aí a gente só decorou mesmo Comprou dois quartos, De escolheu, escolheu Cadeira que a gente já tinha da outra casa uma plantinha, enfim Muito top E aqui nós temos dois quartos Na verdade seriam quartos, mas a gente transformou Um deles a gente transformou em uma salita de cinema que eu fiz questão né, porque já veio com um raquizinho enfim Aí a gente pegou a TV que a gente tinha, botou o sofá que a gente tinha E transformou nossa sala de uma sala de cinema Eu acho muito top, lembrando que todos os quartos tem o ar condicionado, tá? Mas é muito caro <risos> então A gente não usa muito, aqui é um banheiro normal Que seria pra esses quartos Só que a gente pode ver que a gente nem usa, nem colocou tampa, não tem espelho, enfim Mas quem sabe, né? Aqui é a parte mais importante da casa. Pra mim, que é <risos> o meu escritório, não tá nada decorado, mas eu não tô nem aí. A mesa padrão, o computador da Julia, o meu computador, ar-condicionado. Tá aqui eu achei muito top, Morro. Eu tenho uma visão muito incrível aqui no final da tarde. Eu não vou ver agora, porque agora já. É meio da tarde. Depois eu faço um take. Depois você faz um take mostrando que eu tenho o pôr do sol pra lá. Porque eu tá tô afinando muito top. E eu curto pra caramba jogar e tipo, quando eu morro não round.. Tá áudio, eu dou uma olhada pra fora da janela, dá uma paz. É muito bom. Então essas duas. Esses dois quartos, né? Que era pra ser quarto, a gente transformou nisso. E agora a gente vai o quarto esse. Ai meu Deus! Opa! A gente vai botar a suíte principal da casa. E é o quarto dos casal. Aqui é a nossa cama. É, essa cama aqui é a maior que tem, eu acho, disponível no Brasil. Não cabe aqui, porque como eu falei pra vocês é planejado. Então a gente não. Vou é... você a luz ali, ó. Caraca. Então não, não coube aqui, né? No planejado, só que a gente deu um gentil a gente ficou bem legal. A gente ficou um pouco para frente, botou o descanso ali atrás. Então ficou muito top. Eu gostei demais. E cada lá como vocês podem ver, o lado do lado da Júlia, né? Com as decorações, que ela inclusive criticou minha decoração. E aqui, como eu disse, lá embaixo tem uma janela, aqui também tem a janela que segue o mesmo padrão, né? Já veio com as cortinas, enfim. E aqui a gente tem uma visão muito top também, né? demais. Aqui na frente era verde, ou seja, não pode desmatar, não pode fazer nada. Então a gente sempre também tem um sossego. Aqui tá o TED que eu dei pra Júlia, né amor? Tedzeira. TEDzão. A gente comprei para ela de presente. Aqui tá o nosso closet, um pouco maior que o lá de baixo. Então, enfim, é basicamente eu tenho isso pra mim. E o que vocês vão ver agora é tudo dela Mas eu não li, né? Porque eu não tenho muita roupa Então aqui tá todas as roupas dela Enfim, bem top esse closet aqui E aqui, eu tengo uma barreira Le apresento uma massagem Não é uma barreira, mas não é uma saia Eu sempre confundia também E a Julia já usou isso aqui uma vez Muito top Não, eu não gosto muito, mas é top né? Aqui eu já vi tudo também esse espelho, esse negócio aqui que eu não sei como é que chama. Bem top esse banheiro. Um quarto top, né? O suíte top. Um banheiro top, closet top e tudo top. Essa aqui é a parte de cima, né, amor? Um detalhe, amor, mostra aí. É... As tomadas elas têm USB. As tomadas elas têm. Acho que aqui, essa aqui não tem. Ali, ó, pronto. Ó. Elas têm USB. E... Então, se vocês só carregar no USB, todas as tomadas dos quartos têm. Né? Na cozinha também chique né lembrando <risos> que não era uma exigência minha essas coisas mas já que veio na casa né a gente aproveita agora é a parte mais legal da casa que ainda não está funcionando mas eu quando eu tiver funcionando vai ser bem top <risos> aqui é os fundos que seria a área gourmet e o quintal né e esse quintal tem um detalhe muito especial tem uma jacuzzi é uma jacuzzi que vê da casa. Eu, particularmente, não trocaria a piscina por jacuzzi, mas, como eu disse pra vocês, já vê na casa. Ela tá suja porque a gente precisa fazer ela funcionar. É, quando ela tiver funcionando, ela vai servir bastante em dia de frio, por exemplo. Muito top o deckzinho de madeira também que eles fizeram, a, a jardinagem. Podem ver que tem luzes aqui em todos os vários tipos de luzes e tem câmera, tudo já vem na casa, menos esse todo aqui, guarda-sol não sei como que fala, que a gente comprou pra botar aqui em dia de calor. Eu vou até abrir isso pra, pra vocês aqui. Olha, bem grande. Aí, sei lá, dia de calor, né? Fazer um churrasquinho, a gente volta aqui embaixo uma, as cadeiras, né? Meus aqui é a área gourmet, que é muito top também. Eu não tenho muitos amigos aqui pós-caldas, né? Então, tipo, eu não coloquei uma TV. Aqui, por exemplo. Aí é um espaço pra TV. Eu não vou queimar TV porque seria pra ver um jogo de futebol, alguma coisa. Mas não tem muita gente pra chamar. Então a gente só decorou com quadros, botou os bancos, que era da mesa da minha avó. E, porra, muito legal. Tem a churrasqueira. E tem um fogão a lenha. Forno. Forno, né? isso. Quero fazer pizza, cara. Só que a gente não usou ainda, né? Faz nem duas semanas que a gente tá aqui, né, mano? E muito top. Já é, veio também. Esse fogão aqui embutido também já veio. A pia. Cara, tem até um corredor aqui, ó. Embutido. Super top. Se não gostei da cor, mas. Tá legal, né? Já veio. Aí tem essas lâmpadas aí que são bonitas. Essa aqui é a nossa geladeira que a gente tinha. A primeira geladeira que a gente teve, demorou. Né, e A gente botou aqui na área gourmet pra não ficar jogada lá embaixo. E essa aqui é a parte dos fundos, né? Tem uma lavabozinho aqui também pra gente voltar uma festa, por exemplo, pra não ficar entrando lá em casa. Se, por exemplo, sair da jacuzzi, tem um banho aqui fora pra poder usar. Aqui é a área de mais jardinagem, né? Aqui é o corredor que eu falei pra vocês lá no começo, que dá lá na frente. A última parte agora é a garagem, que também é muito top. Todas essas caixas são da mudança, a gente não mudou faz nem duas semanas, então tá tudo aqui ainda, mas a gente tá terminando já, né, amor? E aqui embaixo uma garagem muito grande para todos os carros, eu não lembro, seis? Não, seis, né? Quatro. Carro. Quatro, seis carros, não sei. E ela é muito top, porque ela foi tá planejada também com, tipo, mecânica, um né? Uma loja oficina. De Uma oficina. É, que o cara planejou aqui pra fazer, só que a gente não vai usar isso como oficina, a gente não usa mais como depósito e a gente sobe aqui normalmente mesmo e a gente guarda tudo as tranqueira que a gente tem. Dá pra fazer um quarto, vai pra fazer uma coisa bem legal, aqui porque eu fiz é legal, as paredes são legais, tá tudo bonitinho, só que o problema é que a gente não quer. Aqui é um espaço que eles criaram pra, pra afiação, internet, tudo sair daqui. Aqui tem o gás também, que chuveiro, tudo aqui é a gás, é mais econômico, né? E tem que trocar sempre a cada desafato, cinco vezes. Aqui a decoração bonitinha de aqui das paredes, né? Eu, pra ser bem sincero, eu achei isso aqui exatamente. Como vocês podem ver, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas tomadas tem essa casa, cara? E a gente tava não usando. Aqui embaixo muito só o carro mesmo, e tem um puta lavabozinho bonito aqui. Que a gente também nunca hum, usa, né amor? Que é pra.. Eu não sei se alguém vai usar isso aqui um dia, mas. Enfim. E é isso. Essa aqui é a nossa casa nova. A gente pretende ficar aqui por anos. É uma conquista minha e da Júlia. Né? Muito CS, muito trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que deu um bom trabalho pra fazer. A Júlia vai fazer uns takes ainda na casa pra vocês verem de noite. Enfim, vocês vão gostar. E é isso. Deixa o seu like no, no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Até o próximo vídeo. Um tchau, tchau.